Opa meus amigos, tudo bom? Só de boa? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo de dicas para você. Se você ainda continua gozando rápido, fica até o final desse vídeo, esse vídeo vai te ajudar muito, pois vou te passar um suco caseiro super conhecido para ejaculação precoce e para quem está gozando meio rápido demais, beleza? Mas antes de se passar essa receita, deixe um gostei no vídeo e compartilhe para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas que sofrem desse problema. Fechado? E bom, se você não sabe, eu já sofri muito por muitos anos com a ejaculação precoce. E consequentemente já provei vários elementos caseiros para retardar a minha ejaculação, porque já tive vários relacionamentos arruinados por causa desse maldito problema. E sério, já passei muita vergonha, mas muita vergonha por gozar rápido demais, e por muito tempo eu procurei por alternativas definitivas que me ajudassem a controlar a minha ejaculação, definitivamente. Até que finalmente eu descobri o guia da cura definitiva da ejaculação precoce, e que sempre indico com todo prazer aqui nesse canal. Pois se você está passando por esse momento difícil e está gozando rápido demais, acesse o guia da cura definitiva da ejaculação precoce e assista um vídeo de como você pode durar mais de 10, de 20, 30, 40, 45 minutos na cama e você ter o controle total da sua ejaculação a ponto de você escolher a hora que quer gozar. Você acha que não é possível fazer isso? Então clica e conheça o guia que estará no primeiro link da descrição, fechado? Mas corre logo porque eu não sei por quanto tempo que esse guia continuará no ar, então clique e conheça enquanto você tem tempo, fechou? Bom, recado dado, bora para mais uma dica de hoje. Bom, nesse vídeo eu vou te passar uma dica de um suco caseiro de quando eu fazia e bebia antes de eu conhecer o guia da cor definitiva da ejaculação precoce e que também já me ajudou muito a controlar as minhas ejaculações, e que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então chega de enrolação, bora para o que interessa. Vamos falar do suco de laranja. Sim, é um ótimo remédio caseiro natural. A laranja contém grande quantidade de ácido fólico, que ajuda a combater o alto nível de estresse e melhora por sua vez a atitude e o bem-estar do homem. E com certeza revertendo a sua ejaculação precoce Tome esse suco de laranja diariamente Mas não é suco tangue, tá bom? É o suco natural de laranja, tá ok? E por mais que seja simples preparar esse suco de laranja natural Eu vou te passar o um modo de preparo certinho os ingredientes, tá? Para você preparar ainda hoje, beleza? Nem precisa pegar papel e caneta, é muito simples de fazer Vamos lá Você precisa de duas laranjas 300ml de água Açúcar a gosto liquidificador com filtro central de preferência tá? agora veja o modo de preparo corte as laranjas como se fosse comer os gomos retire as cascas e as sementes bem como o máximo da pele branca tá? coloque os gomos dentro do liquidificador acrescente a água e o açúcar e bata prontinho, o suco já estará pronto para você beber beba diariamente esse suco de laranja que vai ser muito bom para você dar uma relaxada e durar muito mais tempo no sexo Beleza? Eu te garanto. Fechado? Pode beber diariamente. Bom, gostou da dica? Espero que sim. Se você gostou da dica, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Beleza? O vídeo fica por aqui. Um abraço e até mais.